Todo ano, quando Jairo recebia o salário referente ao mês de março, ele via que tinha um desconto a mais, a contribuição sindical. E não adiantava falar que ele não queria contribuir, pois o desconto era obrigatório, previsto em lei. Após a reforma trabalhista que entrou em vigor em novembro de 2017, o empregado só irá contribuir se manifestar a intenção ao empregador. Pois é, eu vi que... É, tinha o desconto, mas não vi o benefício, não vi é, o porquê e resolvi não contribuir mais. Muitos trabalhadores e empresas não pretendem contribuir este ano. O que significa uma perda muito grande, tanto para o sindicato patronal, quanto para os que representam os trabalhadores. E para continuar existindo, o jeito é encontrar outras alternativas. A arrecadação da contribuição sindical usa como referência o mês de março e corresponde a 1% do salário do trabalhador. Já para as empresas, o valor varia de acordo com o tamanho do seu capital social. As micro e pequenas empresas que optavam pelo simples já tinham isenção. Agora, com a reforma trabalhista, todas as outras também podem optar por não contribuir. Existem a contribuição patronal e a contribuição laboral. Uh, uh, o texto, o dispositivo legal, ele veio dando a opção de você contribuir ou não para o sindicato patronal. Isso é claro no dispositivo de lei. Já com relação à contribuição sindical laboral, é, veio falando sobre a necessidade de autorização prévia e expressa. Autorização prévia, ou seja, antes do desconto, expressa qualquer forma de expressão de vontade. Né? Seja ela de forma individualizada seja ela de forma geral ou através de assembleia uh, da categoria convocada para, especificamente para tal fim. Então, se o sindicato realizou uma assembleia onde a assembleia autorizou o desconto, uh, entendemos, né, a, a, a nossa comissão de direito sindical da UB Mato Grosso entende, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho também entendem porque autorização prévia e expressa, feita através de assembleia geral da categoria, pelo sindicato, é, é, você dá a legalidade para se efetuar os descontos. O Sindicato da Indústria e Construção Civil está tentando encontrar o equilíbrio com a perda de pelo menos 80% da arrecadação. Temos que reduzir nossas despesas, mas ao mesmo tempo nós vamos ter que prestar mais serviço. Nós vamos ter que trazer mais associados para contribuir, com a contribuição associativa, mensal, e também prestar mais serviços que deem rentabilidade para o sindicato. O sindicato agora vai ser uma empresa, ele não tem uma, uma arrecadação que caia anualmente, obrigatoriamente, e hoje ele vai ter que se sustentar com, com sua prestação de serviço. Nós vamos fazer todas as estratégias possíveis, desde visitar empresas em loco, desde fazer campanhas mais baratas a nível de, de internet, de Facebook, de, de mídias sociais e, e, e outras também, prestações de serviço, eventos que tragam as mídias, que tragam TV, rádio, para falar dos benefícios e de, de, de quão é importante um sindicato forte para, para defender o interesse do setor. Dados do Ministério do Trabalho mostram que em todo o país são pelo menos 16.800 sindicatos, sendo que mais de 11 mil representam os trabalhadores e que arrecadaram R$ de reais em 2017. É nas negociações coletivas entre os sindicatos que boa parte dos direitos do trabalhador pode ser garantido, como remuneração, piso da categoria, e outros benefícios. A inteligência de se criar sindicatos era justamente fazer é, a coletividade discutir situações com, com o patrão. Então, acordos e convenções coletivas têm a necessidade de trazer esses benefícios para os trabalhadores.